Ao nosso grande e maravilhoso Deus, aleluia, estamos ao vivo com a nossa madrugada no reino mais uma noite para a glória do Deus vivo. Amém? Que a paz que excede todo e qualquer entendimento possa estar sobre nossas vidas, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Vamos começar, irmãos, em nome de Jesus, nossa meditação na palavra nessa noite. Para a glória do nosso Deus. Eu peço a você que abra sua Bíblia. Pegue sua Bíblia e deixe aí aberta em Josué, capítulo 1, que é onde nós vamos meditar nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Mas antes, irmãos, de nós estamos meditando na palavra do Senhor, Eu peço a você que faça a obra do evangelista, não deixe de forma nenhuma de fazer essa obra do evangelista, que, que, qual que é a obra do evangelista? Você deixar um like, você compartilhar o link da live e também é, deixar um comentário, um testemunho, uma pergunta acerca do texto, mas é, interaja com a gente em nome de Jesus, amém? Pedir de oração interaja com a gente, glória a Deus. E se não for inscrito, considere se inscrever e seja um embaixador do reino com a gente, amém? Graças a Deus. Bom, feita a obra do evangelista, vamos orar, deixa sua Bíblia aí, após vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus querido, Deus que Deus amado, Deus de misericórdia, glorificado, Senhor exaltado, é o teu nome, Pai. Pai amado, Pai Santo, faça a tua vontade, faça o teu querer, as nossas vidas nesta noite e sempre. Pai querido, Pai Santo, nos alimenta, Senhor Deus, com a tua palavra, nos, venha nos reforçar, ó Deus, com a tua presença, venha nos dar saúde física, mental e espiritual, Senhor, repreenda todo mal, aonde quer que esteja um neste momento, ó Deus, unido em oração conosco, Pai. Que o Senhor venha nos unindo a sua fé, no seu amor, na sua esperança, repreendendo todo o mal sobre nossas vidas, ó Deus, nos dê um livramento de todo o mal, Pai. Pai amado, Pai santo, repreenda toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, tudo que não provém de Ti, joga por terra, Senhor. Venha vasculhar nossos corações, porque só o Senhor sabe o que cada um precisa, necessita, de tuas mãos poderosas, Pai amado, Pai querido, nós não temos nada, Senhor, eu não tenho nada, mas só tu tem palavras de vida eterna, faça a tua vontade, faça o teu querer, nos alimente com a tua palavra, eu te peço, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Pai, glória a Deus, aleluia, graças ao bom Deus, abra a sua Bíblia, irmãos, em Josué capítulo 1, em nome de Jesus, e vamos ler a palavra de Deus. Amém, Amém. Josué capítulo 1 diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te pois agora, passa este Jordão tu e todo este povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisa a planta do vosso pé, verudei, voludei como eu disse a Moisés, desde o deserto. E este Líbano, até o grande rio, o rio Frades toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o, nosso, o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei esforça-te e tem bom ânimo aleluia esforça-te e tem bom ânimo porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria então somente esforça-te e tem muito bom ânimo cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Graças a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, eu acho interessante a forma que ele começa, porque a Bíblia vai dizer aqui que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, você percebe que o próprio Deus, a Bíblia não diz como, se é um sonho, sem é em visão, se é no meio de uma oração, a Bíblia não diz como, mas a Bíblia diz que o Senhor diretamente fala com Josué, e dizendo que ele era servo de Moisés, e diz para ele, olha, Levanta-te agora e passe esse povo, passe esse povo para a terra que eu prometi a dar a seus pais, da mesma forma que eu prometi a Moisés, assim eu te prometo que você liderará esse povo e colocará esse povo na terra prometida. E perceba que Deus está falando com o um homem de guerra, Josué é um homem de guerra, se você Estudar a história de Josué você vai perceber que ele era um homem guerreiro desde da mocidade e sempre foi até os dias da sua morte sempre um homem valente um homem guerreiro muito equiparado a Davi na sua valentia na sua na sua é, no seu ímpeto em guerrear era um homem que não recuava diante de nada então era um homem de coragem era um homem que conhecia de armas as armas daquelas épocas escudos e, e, e espadas, então quer dizer, era um homem de guerra, e perceba que Deus promete a ele, olha, você vai fazer o meu povo herdar a terra que eu prometi aos vossos pais, você liderará esse povo e vos colocará eles nesta terra, você será o homem que vai fazer cumprir a minha promessa, aleluia. E Deus diz para ele, tem de muito bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu vou prosperar todos os teus caminhos. E tem mais, Josué, ninguém, eu gosto muito do texto, do capítulo, versículo 5, que ele diz assim, Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo não te deixarei e nem te desampararei. Perceba que Deus está realmente colocando a injeção de ânimo em Josué, dizendo, não desanimes, porque eu serei com você por onde você andar. Aleluia. E se você ler o versículo 7, você vai entender qual que é a condição que Deus dá para Josué para que ele viesse a cumprir tudo que ele está prometendo para ele naquele momento. O que que Deus está prometendo para ele aqui? Deus está prometendo proteção. Aleluia. Deus está prometendo que seria com ele aonde quer que ele andasse. Deus está prometendo para ele que ele seria o líder deste povo e ele colocaria aquele povo no, na terra prometida. Deus está prometendo para ele que Aonde ele pisar, Deus prosperará, prosperaria todos os teus caminhos. Então, percebe que Deus faz uma aliança com Josué e diz para ele assim: Olha, como fui com Moisés, também serei contigo. E se você estudar a história de Moisés, você vai perceber que Deus fez grandes maravilhas na presença de Moisés. Deus fez grandes maravilhas pelas mãos de Moisés. Então, olha só a injeção de ânimo que Deus está dando para o Josué, dizendo que da mesma forma que fui com Moisés, também serei contigo. Mas qual que era é, o que eu acho mais lindo desse texto? Eu ia ler mais textos aqui, até o versículo 12, ali mais ou menos, mas eu preferi ficar só nesses sete versículos. Para mim, qual que é o mais lindo de tudo isso? Que Deus promete tudo isso para ele prosperaria em seus caminhos, seria com ele, faria sinais e maravilhas através dele, porque ele diz que seria como ele foi com Moisés, seria com ele, dá-lhe uma injeção de ânimo e promete, faz uma aliança com ele, mas qual que é a condição que Deus propõe para o Josué? Está no versículo 7. Então somente esforça de ter bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido onde quer que andares. E se você ler versículos mais à frente, Deus vai dizer assim, medita na minha lei, na lei que eu deixei por intermédio do meu servo Moisés, medita nela de dia e de noite. E ali Deus repete mais uma vez: que assim prosperarei os teus caminhos. Deus não prometeu para Josué que daria a ele mais força física, que daria para ele mais equipamentos de guerra que traria mais homens bem treinados para o ajudar, o que Deus estava dizendo que seria com ele, se ele meditasse na tua lei de dia e de noite, então Deus estava dizendo para Josué que ele extrairia toda essa força, todo esse ânimo, aleluia, quando ele passasse a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e o interessante é que Jesus vai dizer a mesma coisa, quase, basicamente a mesma coisa. Ele diz assim, olha, examinai as escrituras e cuideis ter nelas a vida eterna. Por que, que eu estou falando que é basicamente a mesma coisa? Porque toda promessa que Deus faz aqui para Josué, ele está dizendo que essa promessa seria baseada ou seria cumprida a partir do momento que ele não se esquecesse da lei, mas meditasse nela de dia e de noite. E Jesus vem e nos promete a vida eterna. Jesus vem e nos promete libertação. Jesus vem e também faz a mesma promessa que Jesus, que Deus disse para Josué, que não deixaria ele sozinho, serei com ele, onde quer que ele andares. E Jesus fala a mesma coisa, eu vou para o Pai, mas o outro, o Consolador, o Espírito Santo, que, estarei com, que estará com vocês por para sempre, e ele prosperar os seus caminhos, porque ele vos levará a toda a verdade, isso está em João 16, se eu não me engano, e Jesus diz, e todas as promessas que Jesus diz, ele diz, examinai as escrituras, e cuideis ter nelas a vida eterna, em João 1, 17.3, se eu não me engano, João 17.3, se eu não me engano, Jesus diz que a vida eterna é essa, que conheça o Pai como único Deus, que conheça o Senhor como único Deus e que conheça Ele ao qual o Pai enviou. E como que você vai ter conhecimento do Pai e do Filho, a não ser pelas Escrituras Sagradas, tem intimidade com Ele pela tua palavra? Então a gente percebe que a nossa vida, a nossa prosperidade, a nossa. Que se nós queremos prosperar em tudo que nós fomos fazer neste mundo, até o dia de nós estaremos para sempre com o Senhor, tudo está alicerçado na palavra de Deus. Jesus diz, em, no final do Sermão da Montanha, ele vai dizer que o homem prudente ouve as suas palavras e as pratica, e esse homem prudente, ele compara, ao homem sensato, que faz a sua casa, sobre a rocha, e qual é essa rocha, que Jesus está fazendo, é sobre as tuas palavras, sobre a palavra de Deus, que é a rocha, então Deus está prometendo, para Josué, prosperidade, a partir do momento, que ele fizer, da palavra de Deus, a sua fonte, de força, e fé, Aleluia, a sua fonte de sabedoria, a sua fonte de bússola, de mapa, de, de um norte, fazer da palavra aquilo que não o deixaria só e nem o deixaria abandonado, que nem o deixaria desorientado, mas prosperaria todos os teus caminhos. Eu gosto muito do Salmo capítulo 1, Salmo 1 que diz, Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho do ímpio, mas antes tenha o teu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, porque assim ele será como árvore plantada à beira do ribeiro e dará fruto ao seu tempo, ou seja, prosperará os seus caminhos. E quando eu digo prosperidade, eu não estou falando de prosperidade financeira, porque a prosperidade financeira nada mais é do que um pequeno detalhe dentro da. Da, de um pacote maior ou seja, só um item dentro de um pacote maior chamado prosperidade que Deus diz é prosperar os teus caminhos como Deus está dizendo para Josué ele seria um homem de guerra e seria vitorioso, ele seria um líder e seria vitorioso ele andaria com aquele povo até colocá-los na, na terra prometida e seria vitorioso ou seja, prosperar tudo o que ele faz tudo que colocasse em tuas mãos prosperaria a partir do momento que ele não se esquecesse da lei do Senhor, mas meditasse dia e de noite. Essa é uma mensagem para nossos dias. Nós estamos vivendo os tempos em que a palavra de Deus está sendo esquecida. As pessoas estão baseando a sua fé, a sua conduta, é, se direcionando em cima de falas e profecias de homens profetadas de homens e se esquecendo da palavra de Deus que ela é ela que nos dá o um norte é ela que nos guia, que nos conduz, é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta é ela que nos dá força é ela que nos revigora é ela que nos dá ânimo da é mesma forma que Deus deu ânimo para Josué, ânimo para continuar porque Deus agora estava dando na mão de Josué uma responsabilidade muito grande. Então, Deus estava... Não, não que Deus estava preocupado, porque Deus conhece o coração, mas Deus estava animando aquele jovem, Deus estava animando aquele homem, dizendo, não se preocupe com a responsabilidade que eu vou colocar nas suas mãos, porque da mesma forma que eu fui, com meu servo Moisés, eu serei com você. Então, tenha bom ânimo. Ou seja, tenha coragem. Não desista. E Jesus fala a mesma coisa conosco. Se você pegar o capítulo 13 de João, até o capítulo 18 de João, onde Jesus é preso, se entrega por nós, você percebe ali que Jesus, nas suas últimas instruções, ali naqueles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5, 5 capítulos, não me engano, Jesus animando os seus discípulos, dando a injeção de coragem neles, dizendo, não se desanime, vocês não ficarão só, não turbe o vosso coração em João 14, mas tenha bom ânimo, porque eu serei com vocês, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos mandarei o Consolador o Espírito Santo para estar com vocês para sempre. Interessante que ele diz assim, eu mandarei outro igual a mim, <risos> aleluia, ou seja, vocês não terão a minha falta, vocês não me sentirão a minha falta, porque vocês terão outro igual a mim, o Espírito Santo da verdade, o Consolador, ele vos levará a toda a verdade, ele prosperará os teus caminhos, e mais uma vez Jesus não estava prometendo prosperidade financeira para eles, Estava dizendo que eles não seriam desamparados em momento nenhum. Davi vai dizer que ele era jovem e agora já estava velho e nunca tinha visto um justo passar necessidade e nem a sua descendência mendigar o pão. O que, que Davi estava dizendo? Que ele nunca viu Deus desamparar. O teu povo, ele nunca viu Deus desamparar os seus justos. Ele nunca viu Deus desamparar aqueles que creem em Deus, aqueles que se baseiam a sua vida sobre a palavra os mandamentos do Senhor. É isso que Deus está falando, Zoé. Se anime, mas não se esqueça da minha lei que eu deixei por intermédio do meu servo Moisés. O que eu acho o ponto central daquele texto é quando Deus diz isso: medita na minha lei de dia e de noite, da mesma forma que a Torá e as leis e os profetas e as escrituras antigas eram para aquele povo um incentivo e um alimento para continuar caminhando para nós também a Bíblia Sagrada hoje, as palavras que Jesus deixou escrito para nós como ânimo, é alimento para nós porque o próprio Jesus diz que a tua palavra é verdadeiramente comida, verdadeiramente bebida. Ele diz que o seu corpo também é. Aleluia. E ele ainda a primeira tapa de luva que ele dá na cara do diabo no deserto é este: que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela que nos dá ânimo, é ela que nos sustenta. Aleluia. Toda a nossa vida tem que estar baseada e alicerçada sobre a rocha que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é o é nosso livro de regra, prática e conduta. Da mesma forma que Deus prometeu para Josué, é a mesma promessa para nós, é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele disse para Josué que prosperaria todos os seus caminhos. E diz para ele, tem de bom ânimo, não se desanime em momento nenhum. E Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que Crê crer. crer nas Escrituras. E cuidar, ter nelas a vida eterna. Então, se você se encontra desanimado, tire esse bom ânimo da palavra de Deus. Isaías 45 vai dizer que o jovem, ele corre... Ele caminha, ele tropeça e cai, mas os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão como águias, aleluia, os que confiam em Deus, amém, graças a Deus, que essa injeção de ânimo que Deus deu para Josué, que fez dele o guerreiro extraordinário que ele foi, e colocou o povo na terra prometida que esse ânimo possa estar em nossas vidas todos os dias. Nós batalhamos, temos vitórias, temos derrotas, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que se achegam a Deus, Paulo vai dizer isso, aqueles que se achegam a Deus, é necessário que creia que Ele exista e que é galardoador, ou seja, é abençoador daqueles que o buscam e como que se busca ao Senhor nos dias de hoje é em oração e leitura da palavra de Deus é por isso que eu me propus a fazer essa live irmãos todas as noites e convidar a quem esteja disposto a ler a Bíblia e examinar as escrituras e se alimentar delas todas as noites, todos os dias porque foi isto que Deus prometeu para Josué, que prosperaria os teus caminhos, se ele lesse, meditasse na palavra do Senhor todos os dias. Ainda que um dia essa live fale, mas a gente tem que estar sempre com a nossa Bíblia a tirar colo, sempre preparada para nós lermos a palavra de Deus e nos alimentarmos dela. Isso está sendo abandonado, está sendo esquecido nos dias de hoje e o mundo está ficando do jeito que está, porque o amor está se esfriando, e Jesus disse, quando eu voltar, eu acharei fé na terra, eu ainda acharei fé na terra quando eu voltar, e Paulo vai dizer que o justo viverá pela fé, e, e tudo o que a gente diz a respeito de fé, a respeito de graça, a respeito de salvação, tudo, se culmina, tudo se funila em Cristo e na sua palavra. Aleluia. Hoje temos cristãos que se dizem cristãos, mas nem olha para a Bíblia, nem examina as Escrituras. E vivem uma vida desanimada, uma vida, uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida de murmuração, uma vida sem ânimo, porque não se alimentam mais, a palavra de Deus. Então, convido a você a se alimentar da palavra de Deus todos os dias. E eu tenho certeza, isso não é profetada, não, não estou aqui fazendo uma profecia, não. Isso é bíblico. Se você ler a palavra do Senhor de dia e de noite, todos os dias, nem que seja um versículo por dia, eu duvido que você não vê transformação, que você não vê mudança à sua volta. Porque Deus promete isso em Toda a Escritura. Jesus promete isso, os apóstolos prometem, prometem isso. Que a palavra de Deus é o nosso alimento. O Salmo 119 vai dizer que a palavra de Deus é cura para os nossos ossos. Então a palavra de Deus ela nos traz também saúde física, mental e espiritual. A palavra de Deus é viva, ela não é um livro qualquer. O que está escrito ali é sobrenatural, de alguma forma que a gente não consegue explicar, mas é viva e eficaz, amém, glória a Deus, vamos orar irmãos, vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus, se você crê dessa forma, que Deus pode prosperar todos os seus caminhos e você ter bom ânimo de, de continuar firme lendo a sua palavra, que você vai ver transformação de vidas, você crê nisso, digam amém, escreva aí amém, em nome de Jesus, porque eu creio nisso, porque eu vivi isso e vivo isso até os dias de hoje, eu já contei um testemunho aqui da minha mãe, que era depressiva e foi curada, e não foi por coisas mirabolantes, foi somente pela leitura da palavra, amém, vamos orar, vamos agradecer a Deus, mas antes de orar e agradecer a Deus, eu peço a você, encarecidamente, não deixe de fazer a obra do evangelista, que é clicar no like, compartilhar o link da live e deixar um comentário. Deixe uma pergunta sobre o texto, uma crítica, uma sugestão, um ponto de testemunho, mas interaja com a gente nos comentários, em nome de Jesus. Se não for inscrito, se inscreva, considere se inscrever e seja embaixador do reino conosco, em nome de Jesus. E que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Então, feita é a obra do evangelista, em nome de Jesus, depois eu vou ler os comentários dos irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus querido, Deus amado, maravilhoso e eterno Deus, muito obrigado a Deus por esta noite, só o Senhor sabe a batalha que era o Pai para chegar a esse momento e poder estar aqui, ler a Tua Palavra e orar, e ter esse momento de comunhão contigo, Senhor. É muita batalha, Pai, mas a vitória é nossa. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, aonde quer que estejam neste momento, unidos em oração conosco, Senhor. Que o Senhor coloque em nosso coração essa vontade, Senhor Deus, fervorosa de estar sempre meditando na Tua Palavra. Porque eu creio que é dela, Senhor Deus, que vem a prosperidade para os nossos caminhos. E não é a prosperidade financeira, mas é a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Aonde colocamos a planta em nossos pés, que o Senhor possa ser, tu, ser o Senhor conosco todos os dias, nos alimentando, nos sustentando, nos dando livramento de todo mal. De livramento da nossa família, Pai, livramento dos nossos bens, repreenda todo mal, todo espírito maligno, nos dê saúde física, mental e espiritual, Senhor. Cabe por terra tudo que não provém de Ti, Pai Santo. Pai querido, Pai amado, nos dê sabedoria e resiliência para continuarmos firmes na Tua presença, firmes na Santa doutrina, Senhor. Não nos deixe sermos levados como meninos, por ventos de doutrina de um lado para o outro, mas que o teu Espírito Santo possa nos levar a toda a verdade, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças ao bom Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Se você crê assim, diga, diga e escreva aí, amém, em nome de Jesus. Diga amém aí, em nome de Jesus. Glórias ao bom Deus. Aleluia. Nosso irmão deu um amém aqui. Glória a Deus. semana irmã é ele... Jesus, meu computador irmão, está uma benção, glória a Deus, deixa eu ler aqui o comentário da nossa irmã aqui, nossa irmã Elaine diz que a é oração por Ian, Abiel, Borges e libertação, Amém, irmão. A libertação, irmãos, ela vem... sobre a nossa vida... a partir do momento que nós considerarmos o nome de Jesus sobre todo o nome. Quando nós considerarmos Jesus sobre todas as coisas na nossa vida. Quando nós considerarmos amar a Deus sobre todas as coisas... Eu creio muito nisso porque João vai dizer que Jesus ele veio para aniquilar todas as obras do diabo. É, eu quero dizer para nossa irmã Elane que nós vamos orar sim, eu não tinha visto o comentário antes mas pode deixar que o nome dos irmãos aqui vão ser colocados nas minhas orações, nós vamos orar nas próximas lives, em nome de Jesus nós continuaremos orando e que a irmã também continue orando e creia na libertação. Se está procurando a libertação, creia na libertação. Mas eu creio com todas as minhas forças que quando você passa a colocar a Deus sobre tudo na sua vida, a libertação vem. E a libertação ela vem em forma de paz. Eu creio muito que a primeira coisa que Deus... É como que eu vou dizer, a primeira coisa que Deus realiza na vida de uma pessoa a partir do momento que ela reconhece a salvação e, e, e, e se dedica a estar na verdade do nosso Senhor, a primeira coisa que Deus age na vida de, um, de uma pessoa é a paz. Eu creio muito nisso, porque Deus vai dizer que, que os pensamentos dele para nós não são de guerra, mas são de paz. E Jesus disse que nos deixou a paz, uma paz, não com a paz que o mundo dá, mas uma paz que excede todo entendimento. Então quando você começar a sentir essa paz no teu coração, você vai começar a sentir também que, sentir-se livre, essa é a verdade. E... e o irmão, o que está precisando de libertação? se considere liberto em nome de Jesus. Amém. Que a nossa irmã possa pedir isso a Deus, como Jesus disse, com alegria, como que já tivesse recebido. É assim que eu oro. Eu oro com alegria, como que já tivesse recebido, porque foi o mestre que nos, que nos ensinou assim. Então que o nosso irmão aí possa se sentir livre, liberto, como Paulo diz em Gálatas 5, assim, que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Eu vou até fazer mais uma oração. você irmã pediu oração, eu não tinha visto. Vamos orar aqui pelo. Se eu estiver falando errado, irmão, a irmã, a irmã escreve de novo aí. Mas se eu não me engano, é o Ian Abiel Borges. Não é isso? Ian Abiel Borges. Vamos fazer mais uma pequena oração. Em nome de Jesus. Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, nossa irmã Elane, o pai, está pedindo a libertação nosso irmão Ian, Senhor. Eu não sei o porquê, nem sei o que é, Senhor, mas o Senhor conhece todas as coisas. Pai querido, Pai amado, só conhece ele desde o ventre da tua mãe, Pai. Antes dele ser formado no ventre da mãe, o Senhor já o conhecia, porque foi, foi a obra das tuas mãos, Pai. Pai amado, Pai santo, eu peço a ti, em nome de Jesus, que como disse Isaías, que a tua mão não está encolhida para que não possa abençoar, que o Senhor possa estender as tuas mãos, o oh Deus. Eu não estou te ordenando a fazer isso, porque quem sou eu para mandar o Senhor fazer alguma coisa? Mas nós estamos suplicando a tua misericórdia sobre a vida do Inhampa. Traga libertação, a paz, a alegria. Seja o que for, o oh Deus, em prol dessa libertação que ele esteja precisando, Deus. Eu peço a ti, em nome de Jesus, que a nossa irmã Elane, possa ter motivos de testemunhar o oh Deus, as maravilhas que o Senhor possa fazer sobre a vida dele, em nome de Jesus, eu creio na vitória, para a tua honra e para a tua glória eu te peço, em nome de Jesus, amém Senhor, amém pai, graças ao bom Deus, amém? amém irmão, diga aí amém, em nome de Jesus, digam um amém, bem forte, para a honra e glória do nosso Deus e para o desespero do inimigo das nossas almas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém, aleluia, graças a Deus. Então já oramos, irmãos, então vamos encerrar por aqui, nosso irmão Eian possa ser liberto em nome de Jesus, seja do que for que esteja precisando de libertação, Cristo é aquele que rebenta as algemas, amém? Já oramos então que a paz, que excede todo entendimento e as doces e consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus, seja com todos aqueles que aguardam a volta do nosso Mestre Jesus de Nazaré e aquele que crê, diga e escreva aí, amém, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, que o Senhor abençoe, traga paz e libertação, saúde física, mental e espiritual abundantemente, amém? espero você logo mais às 23h56 na nossa madrugada no reino querendo Deus, em nome de Jesus se sinta abençoado, tenha uma noite maravilhosa e um dia abençoado em nome de Jesus, amém? glória a Deus